Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar sobre a nossa dificuldade em amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sei que é difícil falar assim, mas na prática muitas vezes as pessoas se sentem esfriadas. Sente que o amor por Deus já não tá pegando fogo como era no começo. Eu fiz um vídeo sobre o primeiro amor, vou colocar aqui no final para você ver, em que a gente entende que na verdade o primeiro amor não é o nosso amor primeiro por Deus, mas que Ele nos amou primeiro. E Deus fala que Ele é amor. Mas como nós conseguimos amar a Ele? Se toda a nossa ideia de amor tá deturpada pelo mundo, pelo pecado, pelo diabo. Que tudo que a gente pensa que é amor, na verdade, é um bando de gente que não responde uma outra no WhatsApp. É um tanto de relacionamento abusivo, onde as pessoas se batem em nome de um amor que não existe. Sofrimento, uma denegrinação de si mesmo, onde eu acho que eu tenho que ser melhor, que a pessoa é compito, ou então... Onde a pessoa tem que me suprir nas minhas necessidades E um mais um, ao invés de virar dois, vira um Porque um se anula para estar com o outro Ou seja, toda essa ideia de Hollywood, dos poemas da, Do sofrimento amoroso de Marília Mendonça e Legião Urbana Não importa O que nós entendemos de amor não é o amor de Deus É o amor dos homens E aí, quando a gente vai amar a Deus Existe uma dificuldade imensa porque nós queremos amar a Deus como nós amamos uns aos outros. Mas nós não sabemos amar uns aos outros. E esse é o principal ponto. Quando os apóstolos perguntam para Jesus, lá em Mateus 22, do 36 ao 38. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? E aí Jesus respondeu. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma de toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. Gente, vamos ser realistas. Muitas vezes você está num culto de adoração a Deus e a sua mente está pensando no dever de casa que você tem para entregar. Ou no seu chefe que te mandou uma mensagem. Ou até no varão que você está meio afim e você não sabe se é de Deus ou não é. Nem no próprio culto, dentro do próprio prédio da igreja, às vezes a nossa mente está ligada ao amor de Deus. E aí eu te falo, não se sinta culpado. A revelação de Jesus ela é além da lei, ela é na graça. A graça é aquilo que a gente recebe que a gente não merecia. Amar a Deus se trata de relacionamento com Deus. Por mais que a gente não saiba sentir um amor puro e verdadeiro como é o de Deus por nós, nós sabemos como é a tentativa de se relacionar com as pessoas. Não tem como você amar alguém que você não conhece. Não tem como você aumentar o seu sentimento num relacionamento se você não tem experiência com as pessoas. Imagina se você se apaixona por alguém, ou se você tem um melhor amigo. Como você lembra que foi seu primeiro contato com essa pessoa? Você já amava o tanto que você ama hoje? Lógico que não. O amor ele é completamente relacionado com o tempo que você passa a pessoa. O amor é completamente relacionado ao que você oferece e o que você espera. Na verdade, o relacionamento é o que gera o sentimento. A sua atitude de amor é muito mais importante do que o seu sentimento de amor. O que isso quer dizer é que é muito mais difícil amar a Deus se você no domingo está assistindo Faustão do que se você está num ambiente onde as pessoas estão adorando a ele. É muito mais difícil amar a Deus se você ao invés de ler a Bíblia, que é onde ele se revela para você... Se contenta com pequenos recortes no Instagram, onde você não tem nenhum tipo de contexto e você não sabe de onde veio aquilo. E muitas vezes você interpreta errado, porque você não sabe o que escrito antes nem depois. Não basta querer que o sentimento de amor por Deus apareça no seu coração. Porque isso não acontece nem entre as pessoas. Você precisa ter atitudes de amor. Recentemente eu tive uma decepção muito grande... Onde a pessoa realmente sentia amor por mim eu sentia amor por ela. Só que as atitudes não foram de amor. Foram atitudes de desespero, de quem está debaixo da graça e foge disso. E aí quando você sai da graça, você sai dos presentes de Deus. Você sai da proteção do Senhor. Você sai na chuva sem o seu guarda-chuva. E aí só o sentimento já não é o suficiente. Você não consegue lidar com o um relacionamento onde você só sente, mas não é capaz de fazer. Como você pode amar a Deus, principalmente sobre todas as coisas, se você não dedica nem um pouquinho do seu tempo a se relacionar com Ele? Existem pessoas que amam a Deus porque têm experiências sobrenaturais com Ele. E graças a Ele eu já tive algumas. E é maravilhoso. Quando você sente seu coração tremer ou tem uma visão... Ou alguém que você nunca viu chega em você e fala coisas que só Deus sabia. Ou quando algo miraculoso acontece, como aparecer alguém em algum lugar. Ou uma cura. Algo incrível, uma experiência maravilhosa. Isso é lindo. E gera um sentimento em nós. E gera uma gratidão e um sentimento com Deus e você quer estar com Ele. É uma experiência com Deus. isso gera amor. Só que é como se você tivesse um casamento baseado só em dois encontros. Onde você saísse para jantar, fosse maravilhoso e pronto, acabou. Também a gente não conversa mais, eu não te ligo a gente não marca de novo. É muito pouco, é muito raso, é muito baixo. Tem outras pessoas que já não têm experiências com Deus, com o Espírito Santo, assim. Mas, leem a Bíblia e procuram conhecê-lo e assistem filmes e vão nos cultos e fazem reuniões para saber mais de Deus. É como se você estivesse se apaixonando por alguém, só lendo a biografia das redes sociais dela ou atrás de um diário que ela se deixou perdida em algum lugar. Você não tem momentos com a pessoa, mas você sabe tudo sobre ela. Também não tem como ter um relacionamento de amor sobre todas as coisas, em todos os níveis, se você só procura saber, mas não se deixa ser conhecido. Uma vez me disseram assim, mas é muito difícil, Deus é muito é, misterioso. Eu não conheço nada de Deus. Eu vou te contar uma coisa. Deus escreveu um livro... Na verdade, 66 livros, chamado Bíblia Sagrada, se revelando para você, contando para você quem ele é e o que ele é capaz de fazer, como ele te trata, o que ele pensa sobre você e o que ele te promete, e ele não mente. O que você já escreveu para Deus? O que você já disse para ele? É muito mais difícil amar a Deus se nós não temos relacionamento com ele. E aí, eu entendi que muitas vezes as pessoas ou têm uma experiência ou procuram saber de Deus, mas isso não sustenta o relacionamento e acaba esfriando, ela se separa, se divorcia de Deus. Eu vou te dizer algo que vem no meu coração. A exposição leva à maturidade. Se você quer aprender algo, ensine essa coisa. Se você quer mostrar que você sabe, então mostre. Se você quer... Amar a Deus e estar num relacionamento com Ele, fale com Ele. A oração é a ligação, é o WhatsApp, é direto com Deus. Só que mais do que isso, muitas pessoas têm dificuldade em orar. Acha que tem que orar com palavras muito bonitas. Ó, oh, digníssimo Senhor, maravilhoso, Deus nas alturas. Ou então, de um jeito muito íntimo e não sente essa intimidade com Deus. Fale. Abra a sua boca e fale. Com fé no seu coração. A fé é a certeza daquilo que você não vê, mas acredita. Chegue no seu quarto, no seu carro, no seu banheiro. Chegue num lugar onde ninguém vai te atrapalhar, de olho aberto ou fechado. Fechado é melhor porque tira todas as distrações do corpo, tá? Mas, de verdade, comece a falar pra Deus. Fale, Deus, eu quero te amar, mas eu tenho dificuldade. Porque os meus relacionamentos nessa terra com as pessoas não são do jeito que eu gostaria. Porque o meu amor por mim mesmo tá baixo. Eu tenho baixa estima, eu tenho ansiedade, eu tenho tristeza, eu tenho pânico, eu tenho medo. Deus, eu não sei amar, por favor, me ensina. Deus, eu preciso ter uma experiência com o Senhor. Pai, Pai, eu não consigo ler a Bíblia, me dá sono. Eu sinto dificuldade, eu não entendo as palavras. Meu líder até me deu uma versão mais fácil, mas parece que as coisas se completam. E aí tem muita palavra que eu não sei, não tem a ver comigo. Eu preciso começar a amar a Bíblia. Senhor, me leva a querer ir no culto, a querer fazer amizade com quem acredita no Senhor, porque os meus amigos, outros que eu gosto mesmo, querem me levar pra beber, ou pra fumar, ou para fazer coisas que não vão fazer bem. Fale com Deus. Como se Ele realmente estivesse ali, porque Ele está. Ele é uma pessoa toda poderosa. Deus é uma pessoa toda poderosa. Ele é todo poderoso. Ele é uma pessoa. Ele te ama. E Ele está louco para conversar com você. Se você se fosse abrir, falar, falar dos seus problemas, como se tivesse alguém ali do seu lado, porque tem. E tem alguém dentro de você, que é o Espírito Santo. Você vai começar a criar um relacionamento com Ele. Você vai dar abertura. Porque o Senhor é muito educado. Ele não entra sem ter liberdade para isso. É disso que fala o livre-arbítrio. Você vai dizer, Senhor, eu preciso te sentir. Eu preciso querer. E aí sim, você vai estar tá abrindo uma porta de relacionamento. Onde não vai ser só encontro e não vai ser só perfil do Instagram. Onde não vai ser só conhecer e nem só experimentar. Vai ser os dois. É palavra, comunhão e oração. É um tripé que te mantém firme no amor do Senhor. Porque aí não sou eu que vou te convencer a amar Deus. Não é a sua igreja que vai te convencer a amar Deus. É o próprio Deus, porque Ele é amor. E Ele vai se revelar a você. Eu espero que você entenda que ninguém é capaz de fazer você amar ou desamar, apaixonar ou desapaixonar ninguém. É o seu relacionamento com alguém que demanda tempo, que vai fazer isso acontecer. Então, é só o Senhor que é sobrenatural, todo poderoso, através do Espírito Santo, que vai te fazer sentir o coração até doer de tanto amor por aquele que te amou primeiro, que morreu por você. Às vezes você está num nível muito raso, está com medo de mergulhar nas águas de Jesus. Ele andou por cima delas. Fica tranquilo. Se exponha ao Senhor. Se está difícil de amar a Deus primeiro, de se envolver com Deus na mente, no corpo, nas suas atividades. Se está difícil sentir algo pelo Senhor, conte para Ele. Se exponha, fale com Ele, porque com toda certeza Ele te ouve e Ele vai te moldar. Mais uma coisa, se você já experimentou isso e o Senhor não te respondeu, você não sentiu nada, eu quero te falar uma coisa rapidamente. Às vezes, no silêncio de Deus, ele conhece mais o seu coração do que quando ele diz. Imagine que nós dois somos melhores amigos e eu paro de falar com você. Você pode reagir de três formas diferentes. Você pode falar mal de mim para os outros, você pode me bloquear de volta. Ou você pode vir me perguntar por que que eu parei de falar com você, já que nós somos tão próximos e a gente faz tão bem. E aí eu vou saber qual é a falta que eu faço na sua vida. O quanto eu sou importante para você. E o quanto a nossa amizade realmente faz diferença. Às vezes o Senhor fica em silêncio para conhecer o seu coração. E aí, fale. Essa é a minha dica de hoje, porque é algo que o Espírito Santo ministra muito no meu coração. O amor, ele é quem Deus é. Só que ele habita em nós, então quanto mais nós deixamos Deus habitar, mais esse amor vai fluir. E quanto mais o amor fluir, mais a gente vai aprender a ser como Jesus. E nesse ponto, nós vamos fazer diferença na vida das pessoas. Porque nós vamos amar ela de verdade, nós vamos ver ela como Deus vê. Nós vamos nos amar de verdade, porque a gente vai dar valor a nós. Afinal, Jesus que não fez nada de errado morreu por mim, como que eu não tenho valor nenhum? E aí sim, conforme o amor de Deus vai trazendo esses sentimentos, essas atitudes, essa coragem, essa sede pela Bíblia, essa vontade de adorar a Deus, as coisas vão mudando. E Deus vai se tornando a primeira coisa nas nossas vidas. E aí, sem querer, a gente já entra num relacionamento. A gente já batiza, que é quase um casamento. A gente gera filhos, que é quando começamos a trazer pessoas para o Senhor. A gente tem um relacionamento agradável e sério com Deus. Amém. Eu espero de todo meu coração que o seu coração seja movido pelo Espírito Santo a se expor, a falar com Deus. A tomar seu tempo com ele. Afinal, para mim, amor, se sua letra T-E-M-P-O, é tempo. Dedique seu tempo a ele. E eu tenho certeza que não sou eu, nem você mesmo que vai se convencer a amá-lo. Mas ele próprio, porque o Senhor é apaixonante. Amém? Que o Senhor te favoreça.